We'll uh -huh. Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, dando continuidade a nossa série de riffs. Hoje vai uma introdução da música do Malmsteen. Então, a primeira célula seria da seguinte forma, na corda número 5 nós vamos tocar 5, 3, 2 e 0. E na corda de número 4, a mesma sacada. Beleza? Basicamente o riff, ele fica variando nessa posição, certo? E depois os acordes aqui seriam na corda de número 4, 7. Na corda número 3, 10. Logo após, na corda número 4 ainda, o 7 e o 9. Fica fazendo essa variação. Né? E com a pulsação no Lá, beleza? Então a ideia inicial seria. Beleza? Então, depois que você fez essa parada aqui no sete e nove. Ele faz a escala, porém agora começa com o Lá solto. A de baixo não tem solta, certo? Então, de forma lenta desde o início. Ó. Beleza? Depois ele faz uma subida aqui na parte de minuto, certo? Seria 2, 1, 5, 4. Ou seja, se repete a cada um, tom então, e meio. Beleza? Então aqui, 2 e 1, um, 5 e 4, 8 e 7. 11 e 10. E por último aqui, 14 e 13. É e fecha aqui no power chord, beleza? Espero que você tenha gostado de mais esse riff e aguarde os próximos. Gustavo Guerra, Underwords Techniques.